você já tentou fidelizar clientes alguma vez? Então você sabe que o resultado com as cartelinhas de papel nem sempre é o esperado. Elas acabam rasgando, molhando... Isso quando seu cliente não esquece ou até mesmo perde sua cartela. Mas o maior problema de todos é a falta de contato com o cliente. Por isso, criamos o PigBank, um aplicativo fácil de usar e que irá mudar para sempre a maneira como você fideliza e se comunica com seus clientes. O mecanismo é bem simples, basta imprimir e distribuir os QR Codes para seus clientes. No aplicativo PigBank, o seu cliente escaneia o código e já carimba a cartela digital. Ao preencher a cartela, ele resgata os prêmios de acordo com a sua campanha. O mais legal é que além de fidelizar, com o PigBank você envia mensagens para todos os clientes fidelizados de uma só vez. O cliente pode inclusive responder suas mensagens, mantendo dessa forma uma comunicação muito mais efetiva entre vocês. Fique bem, fideliza seu cliente!